Meu nome é Eduardo Neto, sou professor da Unidade esportiva. Eu estou no projeto desde o começo, né? tive essa oportunidade, essa felicidade de dirigir desde o começo, tem mais ou menos oito anos. E a função aqui das crianças, além de ensinar futebol, é ensinar valores que eles têm que ter como ser humano. Disciplina, educação, é, respeito aos amigos, aos familiares, aos professores. Então, tudo isso com o futebol a gente quer também socializar, é, a partir, através do esporte que a gente faz o um melhor contato com a sociedade também. sou professor aqui da ONDA, eu estou aqui na ONDA esportiva há três anos né? e o nosso projeto ele tem como visão ele formar um cidadão e não um atleta e a gente usa o esporte como meio de educar mas o, o princípio é formar um cidadão e não um jogador de futebol se a criança um dia se formar um atleta e virar ser assim um jogador a gente acha muito legal, mas a nossa meta aqui é formar um cidadão vim de, de Minas, Eliceira, Santana do Zé, vim fazer hoje um intercâmbio aí de, de Minas-Rio e, cara, é, é gratificante demais ver o sorriso dessas crianças que, que, que a gente nos arrancar a cada treino que, que, que vamos passando, tanto faz em campo, quanto faz em set, e quanto faz em, na rua ou, ou em campo, é gratificante demais ver o sorriso das crianças aqui. Cara, fico muito feliz. E aí, tão feliz? E... Aê! Prazer, meu nome é Vitor, tenho 16 anos, eu conheci o projeto pelos meus amigos. E eu estou aqui por causa do futebol. Tá? A assim, aprendo mais também. Aqui é são boa maneira. E aqui eu faço vários amigos. E é isso. Os professores aqui são ótimos. São super amigáveis. Também treinam com a gente. E os, os colegas de, todos, de todas as subs também estão sempre presentes aqui. Meu nome é Elza Bonfim. sou a avó do Igor. Bento, Félix, Bonfim. E eu fui através de um... Do meu filho, que soubemos que tinha esse projeto aqui. E o Higuinho, né? Gosta muito de jogar bola, né? Então eu passei a trazer lo Estou gostando muito depois e do... ele também está muito animado. Meu nome é Felipe, eu tenho 10 anos. Eu vi um projeto que eu achei muito maneiro. Por causa que tira as pessoas das drogas. E também ensina muito a, a respeitar o próximo. Meu nome é Richard Carlos, tenho 11 anos. Conectei no futebol. Foi muito... Minha vida ficou muito melhor do que agora, agora eu estou aprendendo várias coisas aqui. Oi, meu nome é João, tenho 10 anos, meu nome é Ido e eu gosto muito da onda Esportiva, tipo, porque a gente aprende muito no futebol, a gente aprende um monte de coisas aqui. A onda é muito importante para nós, futebol então, é muito bom eu estou gostando muito daqui. Meu nome é Luiz Carlos. Eu estou há seis anos na Onda e a Onda ocupou muito o tempo que eu não fazia nada tal. Ah, aprendi muita coisa. Aprendi a jogar bola que eu era muito ruim né? e, e a respeitar as pessoas, respeitar o próximo.